Vande Guru Padadandam Bhakta Bindasamanitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nitha Nanda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Radhika Charanodayam Gopi Jano Samayuktam Bindam Ganam Nanoharam Vaan Shakal Patarugasha Padita anang pavane bhavishnavi namo namah. Mukang karoti baca alang pangunglang hetgirim. Yad ke paatam hangbande paramanandamadhu. Brinda hoyto sidhe boy piyavi kesvasa Snabhakti padidevi sattvottoi hi namo namah. Narayana, Namaskritta, Narancheya, Naratama, Devin, Saraswati, Vaisam, Datoja, Yomadira, Sankirtane, Krishna, Katalpodeshe, Gauri, Apatrasya, Prakasa, Necha, Sadhanurakta, Guru, Bhakti, Yukta, Bhakti, Pramodaksha, Jagodvaranya, Dheiyam sadha paribhavagnam avishtaduham, Tethas padam siva viranchanutam saranyam, Veta attiham diputam, Bande maha purushate charunaravindam, Yat padha pallava nakha chanda manishataya, Visparajitakim purunanu ragro saagro sarumurti saradika mahika sri krsna chaitanya anand syaaddayita daa dhara sivasaadi hi gaura bhaktavin sri krsna chaitanya prahunita anand syaaddayita daa dhara sivasaadi Goura Bhakta Bindu, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajahnulammita hujokanakabudato, sankirtanai kapitaro kamala yathakshya vishambaro vijavaro yugadharma palo bande jagat priya karu karuna hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram Ráma-ráhamu are, are Namám igaṅge tabapaṁ dupan kajam Surāsura ira bandito divvarūpam Muktiṃca muktiṃca dadasinitam Bhāvānurūpe Ganga Taranga ramani, jata, Gauri Nirantara Vibushi Tobam Bhagam Nara Yano Priyamananga Madha Paharam Baran Sipurapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Badane lakshmir, jashacha, ya syas vam nishinga maham bhaji hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare ram hare ram ram ra अथापिते पदमबुजद्यो प्रसाद लेस अनुगृहीत एवहि जनाति तत्त्यम भगवन महीन्नो नोच अन्यम एकोपि चिरम बिचिन अथाpite देव पदमबुजद्यम प्रसाद लेस अनुगृहीत एवहि जनाति तत्त्यम भगवन महीन्नो नोच एकोपि चिरम बिचिन Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagad Guru diz Enquanto você não estiver totalmente rendido aos pés de lótus da verdade absoluta do Supremo Senhor, até então, você não tem o direito de falar sobre a Verdade Absoluta. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsadjagat disse Até que você esteja totalmente rendido, 100% aos pés de lótus do Senhor Supremo. Até então, você não tem o direito de falar sobre a Verdade Absoluta e você não pode, nem que você queira, pronunciar a verdade, a verdade absoluta. Não é uma coisa é você não ter o direito do outro lado é você nem conseguir. Se você for falar da verdade absoluta, você deveria sentir medo dentro de você. Se eu falar a verdade absoluta, o mundo inteiro vai ficar contra mim. Então, é melhor que eu não fale dessa maneira. É melhor que eu fale de uma maneira mais doce, de uma maneira mais uh, atraente, mas para Upada Bhaktivedanta, corrige isso. Ele diz que nós, ou aprendemos a falar, nos rendemos a Krishna e conseguimos falar sobre a verdade absoluta, mesmo enfrentando o medo de ir contra o desejo das almas condicionadas, o senso comum, ou nós não devemos falar nada? Este verso diz que de corpo, mente e palavras, você não deve dar dor a ninguém. Essa é a regra dos Vaishnavas. Então, os assim chamados sannyasis, ou assim chamados pregadores, eles vão uh, tomar uma vantagem indevida deste verso. Eles vão dizer, está no Chaitanya Charitamrita, que é o livro principal dos Vaishnavas, eu preciso seguir isso. Eu não vou dar dor a ninguém, então eu não vou falar a verdade. Se eu falar a verdade, eu vou assustar as pessoas. Então eu não posso dar dor mental para ninguém? Ou criar dor nas pessoas falando? Então não. É melhor que a gente diga só as coisas doces, de umas coisas muito diplomáticas, para que as pessoas consigam se sentir confortáveis ouvindo o que a gente tem para dizer. Porém, no Niti Shastra está escrito. Brihad significa Shattam falar. Satam Ritambrihad. Ritam. Satambrihad, você deve Você deve dizer sattva, a verdade. escrito ali. Você pode dizer a verdade. Está escrito no mas Shastra. Maharaj está citando Chanakya Pandit, o autor Priyam. do Niti Shastra. Então você pode falar sattva. Você pode falar de tal maneira que todo mundo goste de você. Você pode falar a verdade. Mas a sua representação final tem que ser muito doce, para que as pessoas não sintam problemas. Diz o Nitishastra. O Maharaj vai comentar agora. Aquilo que está 100% perfeito, mas as pessoas não gostam, mesmo que seja, verdade. Aquilo que seja verdade, aquilo que é verdade, mas que as pessoas não conseguem assimilar, você não deveria dizer. Diz este verso do Niti Shastra, escrito por Chanakya Pandit, que era um grande economista, um diplomático, um político. Isso que nós encontramos no Niti Shastra. Porém, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que mesmo que esteja escrito que nós não devemos dar dor a ninguém através das palavras da mente e do corpo eu fui obrigado a dar dor para vocês antes de deixar o mundo material disse para Padabacchidanta aos seus discípulos eu tinha que a, engajar vocês no Haribajana mais perfeito, sem nenhum tipo de duplicidade, sem nenhum desejo material escondido. É por isso que eu fui forçado a me tornar duro. Eu tive que pressionar vocês. Trazer ansiedade para o coração de vocês, mas não para o meu prazer. Para o benefício de vocês. Para que você possa realizar um dia. Por que eu falei dessa maneira? para liberar você, para salvar você de um de perigo iminente. É por isso que eu sou forçado a falar dessa maneira. o Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer nós, você não tem que se aproveitar ilicitamente. Você não tem que se aproveitar ilicitamente deste verso que está escrito no Chaitanya Charitamrita, dizendo que nós não devemos trazer preocupação ou dor para ninguém, Mas isso não, porque isso não significa que eu não tenha que dizer a verdade absoluta. Prabhupada preocupada diz que nós não devemos nos aproveitar, nos encobertar com este verso do Chaitanya Charitamrita e não falar a verdade nua e crua absoluta ao, ao, aos ouvintes, aos buscadores. Este verso não nos dá o direito de filtrar as coisas. Você precisa falar a verdade absoluta de maneira absoluta, de pé, numa plataforma neutra. Isso é divedaya, é misericórdia para as divas. Você poderia pensar que propada opada não tinha misericórdia. Você pode pensar o que você quiser, mas não existe ninguém mais misericordioso. Eles são tão misericordiosos, que eles não gostam, eles não querem de jeito nenhum que você vai para o inferno, eles querem te proteger de qualquer jeito. <coughs> Sempre eles tentam te proteger, como uma mãe que pega o bebê no colo, o bebê não tem como se salvar, como se proteger, mas nós uh, não entendemos a ação dos Vaishnavas. É por isso que nós não fazemos progresso na nossa vida espiritual. Aqueles que não entendem o coração dos Vaishnavas não vão progredir. De manhã, eu disse que, em primeiro lugar, você tem que realizar que você está sozinho, que você não tem nenhuma outra ajuda além da ajuda do Senhor Supremo. Como para Maharaj, ele vem e pensa, eu não tenho suporte algum além do Senhor Supremo. Então, que já me basta, diz Parikshita Maharaj. Então ele se sente na beira do Ganges né, e fica ali ouvindo Harikata até o último instante da sua vida. Você tem que realizar que você... que você está desamparado. E aí, se você sente que você não tem amparo, você tem que procurar um amparo, não é? Dropadi, Devi, a, a esposa de Arjuna, ela queria eh, pedir o abrigo de Bhishma ou de Dronacharya, porque na assembleia aberta, Durshasana, o tolo número um, quis tirar seu sari. Desnudar Dropadi, e ela estava sem, sem ajuda, e o destira e estavam lá, todos estavam lá na assembleia. Mas ninguém pôde ajudá-la, porque aquele tolo quis desrespeitá-la, quis desnudá-la. Então Dropadi, ela pede misericórdia de Bhisma. Ele pode objetar, dizer alguma coisa, ah, proibir isso, ou Dronacharya ou Yudhisthira, ele não vai tolerar isso ou Bhimacena todos eles tentarão arranjar alguma solução para me proteger, ela pensou ela tenta encontrar uma solução mas, finalmente, quando Dropadi de descobriu que ninguém iria ajudá-la, então, ela para de tentar segurar a ponta do dote, de proteger seu, o pano que a cobria, e ela levanta as duas mãos para cima e diz, ó oh, Govinda, quando ela descobre que ninguém vai ajudá-la, ela finalmente de decide depender de Krishna, o único suporte dos infinitos universos. E na fração de segundos, Krishna aparece na forma do pano. Enquanto Dushasana puxava o, o, o, o sari dela, Quanto mais ele puxava, mais tecido aparecia, e a montanha de tecido que ele puxava para tentar desnudá-la foi se transformando nos Himalaias, numa montanha, e Durshasa, uma hora se cansou, depois de muito, muito tempo, ele viu que ele era impossível desnudá-la. Da mesma maneira, quando você vai depender do seu banco, do poder, das pessoas que você pode contratar, da sua própria eficiência, da sua educação, da sua formação universitária, até então o Senhor Supremo não vai dar nenhuma resposta. Não vai lhe não vale, é, sustentar. Porque você escolheu, Krishna fala, você quer fazer do seu jeito, então faça. Você quer resolver seu próprio problema? Você não quer depender de mim? Se você depender de mim, então você pode se tornar, você vai desfrutar da verdadeira liberdade. Krishna disse, se você quiser realmente depender de mim, ele diz isso à alma condicionada, às almas condicionadas, a você, se você se rende a mim, se você está protegido por mim, você alcança um nível de liberdade verdadeiro. Mas, na verdade, agora, a sua liberdade não é liberdade, pois seus impulsos vêm de Maya. Você está sob o controle de Maya. Na verdade, você está na prisão na prisão dos pensamentos e sentimentos que Maya provoca dentro de você. Você pode tentar pessoalmente, no momento que você deixar todo tipo de suporte. Quando você deixar todos os seus desejos, todo o seu desejo de desfrute para qualquer coisa, você fica totalmente limpo. Pralata Maharaj diz para Nishimadeva. ele fala sobre quem alcança esse nível. No instante que uma alma abandona todos os seus desejos totalmente, nesse momento, ele se torna poderosíssimo, ou que seja, ele alcança o nível do Senhor Supremo. O Senhor Supremo é ah, e ele também se torna Chinma, ele se torna eterno, conhecimento eterno. Não que ele se torne o Senhor Supremo, não disse isso de Shambhava. No momento, naquele momento, o Senhor Supremo te aceita. Não antes disso. Então, enquanto você quiser continuar dependendo da sua mente, do seu dinheiro, do seu poder, okay. Krishna vai dizer: "Continue". Esse é um dos maiores problemas pelos quais nós não podemos fazer nenhum progresso. Esse verso começou de maneira muito importante. Esse verso é muito importante. Alguém pode alguém pode receber informações do Senhor Supremo. Alguém pode realizar os, os devotos, do Dama Sagrado, pela misericórdia do Senhor Supremo. Sem a tua misericórdia, sem o teu desejo, sem a teu aprovação, Ninguém vai saber nada sobre os teus segredos, sobre a filosofia mais elevada. Primeiro você precisa aprovar. Pela tua misericórdia, as pessoas podem desenvolver conhecimento, amor pelo Guru, mas por, por esforço pessoal, não. Sem o apoio de Deus, nós não podemos alcançar o sucesso espiritual. Você pode tentar a sua vida inteira, vidas atra, vida, vida após vida. Todas as glórias do Senhor Supremo, quem é o Senhor Supremo, como ele passa, transcorre a eternidade, quais são os humores, os sentimentos do Senhor Supremo, onde é o Dhamma, como são os passatempos, tudo isso nos é revelado pelo desejo de Krishna você não pode alcançar nada disso sozinho pelo seu único esforço Sim, nós precisamos do nosso esforço em direção à misericórdia então o Dhamma também é Bhagavat pela misericórdia do Senhor Supremo nós podemos ouvir falar do Dhamma. Este verso diz, no Chaitanya Charitambretta, que até hoje, neste momento, Mahaprabhu está fazendo os seus mesmos passatempos, aqui mesmo, mas ele está invisível para você, você não pode vê-lo. Ele está além do tempo e do espaço da nossa capacidade de enxergar ataque, Thakur dizia, ele ficava ali do lado de lá no seu Bajin Kutir, do lado de lá do rio, num humor absorto, e ele conseguia ver tudo, e no último momento, pouco antes de abandonar o corpo, ele ficou de olhos, de, o dia inteiro ele ficava de, de, de, de olhos fechados, e às vezes um sevaka vinha trazer um pouco de leite para ele, ele bebia aquilo, e o dia inteiro ele ficava de olhos fechados, imerso no Samadhi, nos passatempos do Senhor Supremo. Pouquíssimas personalidades podiam vir encontrá-lo. Se Bhakti Siddhanta mandava alguém, sim. Então, aí, Krishna das Babaji Maharaj permitia. Então aí ele se aproximava do quarto de Bhakti e dizia Hare Krishna Hare Krishna, mas ele não respondia. Bacchino não respondia. Depois de muito tempo, ele respondia. Até o último momento, ele ficava com os olhos fechados. Ele não conseguia mais abrir os olhos em um determinado ponto. As pessoas tinham que abrir as pálpebras dele para ele que enxergasse alguém na matéria. Nós não podemos ver que aqui continuam acontecendo os passatempos do Senhor, porque Ele é infinito e eterno. E este para nós é um grande problema. Eu estava falando hoje de manhã de um outro verso do Gita. Bhaktivinoda Thakur quis dar uma guia através desse verso. O que, que ele diz? Que nós podemos fazer muitas coisas. Mas Krishna vai dizer a Arjuna: é muito melhor, diz o Senhor, a Arjuna. Ah, existem diferentes níveis de um, condicionamento. Então, há pessoas que têm, por exemplo, estão liberadas 90%, 80%. Mas mesmo aquelas que estejam liberadas 90%, elas ainda não estão totalmente livres. Todos estão orientados na matéria e não sabemos que a alma condicionada não tem nenhuma conexão real com a matéria e mesmo assim ela está amarrada à matéria. Quando você compra algum arroz, o sabji do mercado e você cozinha, você oferece ao Senhor Supremo. Você vai oferecer ao Senhor Supremo? São coisas materiais, porém, se um Vashnava puro, como Bhakti Pramodho Maharaj, esses Vashnavas exaltados coletavam coisas muito puras e ofereciam para o Senhor Supremo. O seu sentimento puro é transmitido para, aquela, para aquele gesto ou para aquele objeto que está sendo oferecido. Então isso se torna totalmente puro e espiritualizado. Torna-se Chinmaya, torna-se substância eterna. O Senhor Supremo não come arroz, dal, verduras materiais. Porque o Senhor Supremo também é Chinmaya, ele também é uma substância eterna. Então, Maharaj está dizendo que é a pureza no coração do discípulo, do devoto, que prepara os alimentos no maior grau de pureza possível e que oferece isso da maneira mais pura e mais amorosa ao Senhor, que transforma aquele alimento em algo espiritual e Krishna aceita esse alimento. Como no caso de Vaishnava, que oferecia uh, Madhavendra Puripada oferecia uh, as coisas uh, as, as, a boga para, Gopala, para a deidade de Gopala. Está escrito que Madhavendra Puripada se sentava e assistir a deidade sair da posição dele do altar, se sentar e comer. Mas Gopala é Purnavastu. Qualquer prachada, qualquer boga que Gopala tomava, permanecia intacta. Você não vai achar nenhuma falta. Não é que fica a prachada falta a prachada. Krishna come tudo, mas o alimento material não desaparece. Então, o Maharaja está mencionando um outro passatempo que ocorreu em Katwa, Aqui perto. Então, a prachada permanece intacta. Madhavendra Puri queria oferecer todas aquelas coisas por conta do seu amor devocional ao Senhor. Gopala vai dizer para Madhavendra, puri em sonho, essa mesma deidade. Eu estou esperando por você por muitos anos, centenas de anos. <risos> Gopala poderia receber o serviço de qualquer pessoa, mas ele ou, ou espera. Madhavendra Puripada. Ele espera 5 mil anos aproximadamente, mas não importa. Ele quer esperar Madhavendra Puri. É dele que ele quer receber serviço e a boga, as preparações oferecidas. Então hoje de manhã Maharaj quis explicar que. A palavra yagya é um termo aberto, hum. então, neste mundo inteiro, tudo é um ritual, é um sacrifício dado ao Senhor, o que quer que qualquer pessoa faça nas diferentes esquinas do mundo, tudo é Karma yagya. Tudo que está sendo feito nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Rússia, num sentido amplo, num templo aberto, tudo o tudo que está sendo acontecendo é como um sacrifício, é como uma oferenda ao Senhor, a oferenda do karma, mas como as pessoas não sabem quem é o Senhor Supremo, eles não conseguem oferecer tudo isso, seus gestos, suas ações, suas atividades ao Senhor Supremo. Na verdade, Karma Yoga tem um outro significado. Vishva Yoga. Maharaj diz que no mundo inteiro as pessoas estão fazendo coisas, realizando objetos. Tudo isso é um ritual, tudo isso é um oferecimento ao Senhor Supremo. Mesmo que inconsciente de todas essas pessoas. Eles não sabem que estão agindo para oferecer tudo a Deus. Então Bhakti Thakur vai comentar que o Senhor Supremo fala com Arjuna. Então, ele diz, Arjuna, é melhor que você faça algum ritual com a sua mente, que você me ofereça, me faça oferecimentos com a sua mente, oferecimentos sutis, como o nosso Raghunata Das Goswami, que um dia ia oferecer Paramana, doces ao Senhor Supremo, mentalmente. E ele oferecia ao Senhor Supremo. Então, mentalmente ele meditava em todas as ações. E Das Goswami também tomava prachada mentalmente. E de manhã, ele estava com a barriga cheia com digestão. E os Brajavasis ficavam muito ansiosos. E eles chamaram um médico ayurvédico. Ah, o Baba está doente, vem aqui ver. Então, o médico ayurvédico vinha e tocava o pulso. Oh, meu Deus. Ah, ele comeu muito de noite, o médico disse. E os brajavassis riram. O que, que você está falando? Ele não tem nem comida. O baba não come. Em dois, três dias. Ele tomou iogurte três dias atrás, responderam para o médico. O médico falou, não, é impossível. Eu estou sentindo o pulso dele, eu sou profissional. O médico disse, o é, diagnóstico não pode ser falso. E aí eles perguntaram, pergunta para o Baba. E ele respondeu, hum, é, de noite eu cozinhei coisas doces e comi. Então, se um, um sado oferece doces para Krishna e oferece para Narayana, tem esse caso famoso, é famosíssimo esse caso. O, o Brahmana estava meditando em, em cozinhar para Krishna e ele meditando na mente dele colocou o dedo no, no arroz doce para ver se estava quente ou não, mentalmente, e o dedo dele queimou e ele deu um grito. É famoso que Narayan estava vendo essa cena de, da, da Estela Polar e ele riu quando isso aconteceu. Então, aqui em Yoga Pit, hoje em dia você consegue comer manga em qualquer momento do ano, né? mas naquela época você tinha que esperar a estação das frutas, não era possível. Então, um dia Prabhupada Bhaksidanta quis oferecer algumas mangas no inverno para Gorahari. E imediatamente um menino veio e deu uma manga na mão de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Aconteceu isso no Yoga Pit, no templo de Yoga Pit. Esses passatempos são reais, não, não, não, não, não se trata de um só. Um dia teve uma enchente aqui que inundou Mayapura inteira. Faz tempo isso, na época de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Era Jamastami ou Gura, Purmi, Gura Nima, talvez Gura Pur Nima. Eu não me lembro exatamente, disse Shambhava. Era Gura Pur Nima. Mas tava, ele queria oferecer comidas para o altar, mas não tinha nada, porque estava tudo inundado. Maharaj se lembra que uma vez, 25 anos atrás, Maharaj dava Harikatana Chaitanya Mata, na asana de Prabhada Bhaksidanti, naquela época. Naquela época, ocorreu o Avirbavtiti Titi de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Não, o Janmas, o Janmas também, disse Shambhava. Então tudo estava inundado. Nós pegamos um barco da Chaitanya Mata, do primeiro andar, Nos sentamos no barco e o barco veio até a nossa. ao nosso templo. Enfim, a, a água estava até o segundo andar. Estava tudo inundado. O Ganji sobe de tanto em tanto. Então, muito bem, isso acontece aqui. E Maharaj está contando isso para nos explicar que Bhaktisiddhanta, em determinada ocasião, queria oferecer coisas para Krishna não altar, mas não tinha comida porque estava tudo cheio d'água aqui então uma vez chegou um senhor nesse, nesse dia que ele pensou ele trouxe um suco de uma de uma é de uma tamareira uma espécie de tamareira que tem aqui molasses é, melassa Às vezes vem é, das, das tâmaras, esse tipo de melassa também existe, então muito bem, alguém veio do nada e trouxe leite, arroz, tudo para Shilabhakti Siddhanta. iogurte, veio de barco o preocupado começou a chorar, o que não é possível para o Senhor Supremo, ele diz, tudo é possível para ele e chorou. Então, Krishna diz para Arjuna no Gita, é melhor que alguém faça algum oferecimento mental. Porque tudo o que você faz na vida, se aquela ação não é destinada a desenvolver a sua consciência, todas as suas atividades serão falhas, se as suas atividades não, fosse, não forem endereçadas a isso. Maharaj está explicando nas aulas sobre o Asamrita Sindhu em Bengali, uma, uma discussão muito importante sobre o Bhakti-rasamrita Sindhu. Lá Rupa Goswami vai apontar um ponto importante, que ninguém deve tentar fazer um arranjo muito grande fazer um grande templo, alguma coisa, alguma coisa, um projeto muito grande, grandes templos, grande guest house. Se for tudo muito grande, você vai ter que passar noite e dia trabalhando, usando a sua mente para manter esse lugar. Você vai ter que eleger pessoas. E onde você vai arranjar devotos puros? Qualquer sociedade, que tem, que me diga qual é a sociedade que está cheia de devotos puros nos diferentes departamentos. Você não acha uma no mundo inteiro. As pessoas empregam almas condicionadas. Então, se você arranjar uma coisa muito faraônica, você vai ter que ficar o tempo todo em cima disso, tentando uh, arranjar a logística, e arranjar pessoas materialistas para te ajudar, aonde você vai arranjar? Você pode encontrar um devoto que é totalmente dedicado ao Senhor Supremo, aos pés de lótus pé, de Bhakti Siddhanta Taka preocupada. Todo mundo vai embora, acha, ah, isso é muito duro. Eu morro se eu vou seguir isso desse jeito. Que loucura. Isso que as pessoas pensam de Bhakti. Então, Não tente fazer um grande arranjo, um grande projeto. Isso pode ser um impedimento para você, porque você ainda está condicionado. Se eu fizer um grande festival, eu vou precisar me preocupar, me ocupar de como eu vou fazer isso, de como eu vou fazer esse, esse festival. Comprar todas as preparações, todos os ingredientes. Somente um devoto, asaltado, uma personalidade como Prabhupada Bhakti como Bhakti Amada, Goswami Maharaj, eles podem fazer isso. Shilakeshava Goswami Maharaj, em sua vida, quis arranjar, quis organizar um parikrama de Gura daqui. Vieram cinco mil pessoas. E na Chaitanya Mata, às vezes, vinham até mais. Muita gente vinha, até 6 mil pessoas, acho que dava para contar. Quem que vai organizar tudo isso? Alguém poderia estar fazendo coisas erradas, cometendo algum crime no meio desse monte de gente. Isso cria problemas, é por isso que é proibido para uma alma condicionada abrir um templo tão grande, fazer coisas tão gigantescas. Rupa Goswami diz: você não deve fazer coisas imensas. Senão isso torna-se um impedimento para a sua vida espiritual. É por isso. E qual é o ponto principal? Prabhupada, Bhakti Nidhataku, Bhakti Pragyana Keshogu Samaraj, todos eles tinham poder. Qualquer condição que eles enfrentavam, o bhajana deles era absoluto. Milhares de pessoas podiam estar ao redor de Prabhupada Bhakti Ele continuava cantando santos nomes, milhares de pessoas ao seu redor e ele estava adorando Krishna de maneira absoluta. Mas para a alma condicionada, nem sempre isso é possível, possível ou não é possível. Então, qual é o resultado do parikrama de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Me pergunte. Porque lá também tinham coisas materiais arranjadas, as pessoas tinham que comer, dormir. Qual foi o fruto de um parikrama desse? Prabhupada Bhaktisiddhanta, qualquer devoto puro, você pode testá-los. Qualquer devoto puro, eles podem fazer o bhajana solitariamente e abandonar o corpo. Eles só vêm diante de você para dar o Harikata, por quê? Por satisfazer o Senhor Supremo. Eles não têm, eles não têm problemas, eles poderiam ficar sentados cantando os santos nomes para o resto da vida. Facilmente eles fazem isso. Porque eles não são inquietos, eles não são ansiosos, a mente deles está estabelecida, estável. Mas eles vão tentar dar Harikata, se esforçar para explicar para as pessoas comuns o processo de Bhakti. Então, se você me perguntar qual é o resultado do parikrama, qual é a resposta? Que Bhaktivinoda Thakur nos deu, antes de abandonar o corpo, ele disse Vimala Prashada, você deve arranjar o Dhamma Parikrama, pois é a melhor maneira de adoração para a alma condicionada. Porque a alma condicionada não consegue adorar Krishna. Então com vídeos, não precisa de dinheiro, Venho aqui e caminhe para lá e para cá. Nós podemos arranjar a mangal, auspiciosidade, bênçãos para essas pessoas. Então, o parikrama de Prabhupada, ou o Gorodama parikrama, ou o Goramandala. Ah, Gorodama é aqui, o Goramanda mandala é onde todos os lugares que Mahaprabhu foi, Sudain, ah, dentro da Bengala. onde hoje é a Gaudia Bagbazar, lá também Prabhupada levava as pessoas, porque Mahaprabhu foi até lá, Mahaprabhu foi até Calcutá. Um dia, Prabhupada foi até esse local, se você quiser comprar a terra, compre essa, porque Mahaprabhu veio aqui, na beira do Ganges, aqui. E ele cantou os santos nomes aqui, a mesma coisa em Vrindavan. A mesma coisa Radharani. O pai de Radharani é Vishwan, Vishwan Maharaj. Radharani ele tinha um em palácio em Vrindavan. E, e do lado, Prabhupada ensinou: ele disse, aqui que nós temos que fazer um templo. Antes aqui tinha o palácio. Ele pode ver tudo, ele é um companheiro eterno de Krishna. Ele disse isso para um Deva, que na época era Raya Griva Brahmacharya. Ele falou: olha, aqui tem que fazer um templo. Essa era a casa de Vrishabhanu Maharaj, do pai de Radharani. Radharani ficava aqui. Ele era um grande rei, não? Ele tinha palácios em vários lugares. Então, de acordo com a indicação de Prabhupada Bhaksidanta, nós sabemos que Goranga Mahaprabhu veio e sentou em determinada localidade. Então, o Mandala Parikrama era organizado por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele ia por toda a Bengala, em muitos lugares. Bardaman, todas essas cidades, porque Mahaprabhu tinha passado por lá. Mesmo que ele não tivesse tempo, ele escrevia o tempo todo. Ele estava sempre sob muita pressão. Ele escrevia artigos noite e dia. Um era para ser publicado no Gaudiya Prakash, o outro no Harmonist, outro em outra publicação. Você não tinha tempo nem para comer e para dormir. Você não tem tempo. E eles passavam noite e dia fazendo seva. Eles não paravam. A cada fração de segundo, eles queriam utilizar para o serviço de Krishna. E essa é a chave do bhajana. Quando você alcançar Siddha, de quem tem poder espiritual, você vai perceber que noite e dia você está ocupado em Seva, mesmo em sonhos. O seu, o seu dormir também é serviço. Você tem que descobrir isso. Muito bem, ontem falamos sobre Bhakti Thakur. Tente entender qual é o fruto do karma do que você está fazendo. Se não tem nenhum desenvolvimento espiritual nas suas atividades, então o que você está fazendo é só material. Imagine que alguém faça um grande festival, mas chame só pessoas materialistas e, e ele diga filosofia material sem verdadeira transcendência e aí todo mundo coma uma doces e isso e aquilo, mas não tem fruto espiritual. E você veio de longe até aqui, o que você está fazendo? Você vai ter que colher. Você vai ter que meditar no que você está colhendo. Se o que você está colhendo é zero, por que você veio até aqui? O seu propósito é encontrar um sábio ouvir o Harikata. Se esse propósito não está sendo preenchido, então a sua vinda até a Índia é inútil. É inútil, não é? Você veio aqui coletar alguma propriedade, uma propriedade imensa, um tesouro que você vai levar para casa, um tesouro transcendental. Então ontem eu falei sobre o aparecimento de Radharaman. Neste contexto, eu fui sou obrigado a falar. Sobre a vida e sobre o ideal de Gopalabhata Goswami. É, ele encontrou Mahaprabhu aos 5 anos de idade, nós já dissemos de Xambabha. E ele comeu os remanentes do prato de Shaitanya Mahaprabhu. Ele conseguiu massagear as pernas do Senhor Supremo. E Ragunata era de Varanasi, ele era filho de Tapanamishra. Ele também era criança quando Mahaprabhu foi para Varanasi. E ele também tomava autista de Mahaprabhu, os remanentes. Quanta sorte eles tinham! O, Supremo, o Senhor Supremo é Invisível, como que eles encontraram com ele? Onde o Senhor está? Infinitos mundos nós poderíamos procurar, mas o Senhor Supremo dá resposta aos devotos puros e sinceros. Ele aparece para eles. Então, esses dois gosomes receberam. Ah, não. Gopalabhata recebeu os seus ensinamentos. Prabodhananda Sarasvati. Ele recebeu tudo de Prabodhananda Sarasvati. Gopalabhata recebeu tudo de Prabodhananda Sarasvati. Então mesmo na nossa sampradaya, os acharas da nossa sampradaya vão dizer, ah Maharaj não, Prabodhananda é prakashananda, é o mesmo. Como é possível que existam dois? Como é possível que ele volte para casa? Maharaj explicou isso ontem. Os sannyasis não voltam para casa, mas se Krishna está em casa, ali não é mais casa, ali é Vrindavana. E, e eles vão dizer que Prabodhananda e Prakashananda são a mesma pessoa. Como é possível? Se, considere isso, que depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu decide ir para o sul da Índia. Tenta entender, é uma questão cronológica muito simples. Depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu vai para o sul da Índia. Então ele foi para o sul da Índia. E no curso da sua viagem para o sul da Índia, ele encontrou com esta família, com Benkalbata, Tirumalbata. Mahaprabhu foi para o sul da Índia e encontrou com eles numa cidade chamada Shrirangam. Onde tem um templo imenso de Narayana. Então, por essa, por, pelo pedido deles, o Mahaprabhu pediu. Não, eles pediram para Mahaprabhu, por favor, fiquem os quatro meses de Chaturmasya aqui. O voto de Chaturmasya. Então, durante esse voto de Chaturmasya, ele, que era o Senhor Supremo, ele estava interpretando o papel de um sannyasa. Ele é todo proposto. E ao mesmo tempo, ele toma a veste de sannyasi, mesmo sendo o Senhor Supremo, que tipo de impressão ele causava nas pessoas. Ele era o Senhor Supremo vestido de sannyasi. As pessoas olhavam para ele e ficavam impressionadíssimas. Tinha milhares de pessoas, às vezes que seguiam eles pelas ruas. Porque depois de olhar para ele, as pessoas não queriam voltar para casa. Ele é o Senhor Supremo, né? Ele é o todo então, atraente. Então, pela influência de Sriman Mahaprabhu, Maha o que não seria possível? Você não deve dizer nem o que é possível, você tem que dizer o que seria impossível. Nada é impossível. Ah, por isso, Natural, que essa família, que era da Ramanuja Sampradaya, da Shri Sampradaya, né? se converteram e passaram a adorar Radha Krishna, ao invés de adorar Lakshmi Naraya. Pois o que é impossível, entrando em contato com Chaitanya Mahaprabhu, se os tigres dançavam com ele, se os leões dançavam com ele, se os elefantes dançavam para ele, é possível que ele possa mudar o coração de alguém? Em quatro meses, Mahaprabhu discute todos esses tópicos secretos. E eles enlouquecem. Mahaprabhu é muito inteligente, de maneira muito divertida. Ele não, apre ele não dava pressão em ninguém. Ele sempre era muito humilde. Aqui em Navadvipa, quando Digvijay Pandit que queria derrotar Mahaprabhu porque ele tinha a misericórdia de Sarasvati Sarasvati apareceu para ele e deu benção. ninguém vai derrotar você, ela disse está escrito no Chaitanya Bhagavata mas como é possível que Mahaprabhu transformou esse pandita, tudo mudou. Mas Mahaprabhu não insultava. Ele falava de maneira muito humilde. Ah, eu queria ouvir você recitar alguma coisa em sânscrito. Eu ouvi dizer que você é um grande pandita. Ah, o que você quer ouvir? Eu gostaria de que você glorificasse o Ganges. Ele começa a falar como um vento. O vento, às vezes, gaguejava mais do que, do que esse pandita. Fló, ele falava, tudo em sânscrito. Ele faz um verso em cima do outro, como um vento. Depois disso, muito tempo depois, quando ele para, Mahaprabhu comenta, um pandita como você não existe no mundo inteiro. Você é o melhor de todos. Ele dá honra para ele. Você poderia me explicar um verso que você citou aí no meio dessa recitação gigantesca? Qual verso? Eu falei como um vento, qual verso? E Mahaprabhu sabia de memória. Ah, como que ele decorou isso? Você se lembra do que eu falei? Eu falei por muito tempo como vento é impossível. Mahaprabhu riu. Veja, pela misericórdia de Sarasvati, você pode falar isso. E pela misericórdia de Sarasvati, quem sabe que alguém possa decorar o que você fala. E ele pede para esse pandita, você poderia explicar? Ah, você poderia explicar esse verso, porque ele tem alguns erros. Eu queria entender por que, que você colocou essas coisas, é alguma licença poética? Sabe, você é tão elevado, você pode me explicar este verso? Nós vamos poder realizar o significado então. Que verso? Imahaprabhu diz. Você pode apontar, então, os defeitos gramaticais que estão neste verso e corrigi-los? Hã? O que você está dizendo? Você é um adolescente, você só estudou a gramática, como que você está dizendo que eu tô, te, fiz defeitos? Respondeu o pandita, o acadêmico. Mahaprabhu, muito humildemente, falou, olha, sim, eu só estou estudando a gramática. Eu ensino gramática mesmo para as crianças, mas eu ouvi umas coisas dos Vaishnavas, do Guru Varga e eu percebi que tem quatro defeitos nesse verso. Quatro defeitos? Respondeu o Pandita. Não existe erudito que possa arranjar defeito nos meus versos. Mahaprabhu perguntou, olha, -se, se você não, não se incomoda, por favor, se você permitir, eu posso dizer para você. E Mahaprabhu vai e fala, você disse Bhavani Bhata. Bhavani Bhata. Varta. Varta o que significa Bhavani, Bhavani, Bhavani Varta? Bhavati? Bhavani é Parvati. Bhavani means quem? Mean The wife of Bhava. Quem é Bhavani, Bhavani, means Bhavani? A mulher de Whani? Bhava. Quem? A mulher oh, de Shiva. A mulher de Shankara. Bhava é ele. De certa forma, isso significa que se eu falar, se eu falar Bhavani, o âmago. Qualquer pessoa aqui na sociedade indiana, eles sabem quem é. Bhavani é a esposa de Shankara de Shiva. E por que, que você vai dizer um ponto extra, Bhavani Varta? <coughs> Bhavani já indica que ela é a esposa de Shiva. Mas você coloca Bhavani Varta. Varta significa Bhavani. Bhavani significa esposa de Bhavan, e você colocou a esposa de na esposa. Você repetiu o termo esposa, porque Bhavani significa esposa, o Ni significa, significa esposa. Aquela é esposa de Bhava, ele achou quatro defeitos e, e, e, e, e, e, o, e o acadêmico ficou chocado. Então, quando ele foi totalmente derrotado, Mahaprabhu não vai insultá-lo. Quando ele foi de, de, de, derrotado, quando esse acadêmico foi derrotado, os, os alunos dele começaram a rir. E Mahaprabhu falou, oh, pode parar. Eles riram porque ele era um, um, um acadêmico famoso. E ele, e, ele, e ele ia derrotando as pessoas em sânscrito e gramática e dizia, me assina um certificado que eu derrotei você. Ele tinha milhares de certificados. Então, Mahaprabhu o derrota de uma maneira muito gentil, mas ao mesmo tempo o falso ego dele desmoronou. E Mahaprabhu disse para ele, você não quer falar mais? E ele não consegue nem falar. Porque ele está na frente do Senhor Supremo. Mahaprabhu fala, o senhor deve estar cansado, não vá para casa e descanse, e depois nós vamos conversar. Não se preocupe com os defeitos do que, que tinha nos seus poemas. Quando o pandita foi para casa, ele se senta para cantar a japa de Sarasvati. e ele pergunta, por que você me deixou ser derrotado na frente daquele menino? Ele é um adolescente, você me prometeu, ele pergunta para ela. E ele canta a japa de Sarasvati e ele cai no sono, e em um sonho Sarasvati se manifesta para ele. O que você quer dizer? Você tem tanta sorte, você não entende, eu não posso abrir a minha boca na frente do meu esposo, ele é o Senhor Supremo de todos os mundos, você tem muita sorte. Ele não é um Brahmana qualquer, ele é o Senhor Supremo, na forma de goranga. Vá lá amanhã e abrace os pés dele, por você ter desafiado ele. E o Brahmana acorda, toma banho e corre até a casa de Mahaprabhu, se joga nos pés dele. E Mahaprabhu diz, levanta ele e fala o que aconteceu. Por que tão cedo? Aconteceu isso? Por que tão cedo você vem aqui? Ele diz, é. aconteceu tudo isso, e Mahaprabhu sorri para ele. Qualquer homem que alcance algum tipo de educação, se essa educação não desenvolver a nossa consciência, qualquer educação, qualquer estudo que você faça, se essa educação não nos ajuda a alcançar os pés de lótus de Deus, a alcançar Krishna, essa educação é inútil. Então, não se sinta com vaidade, não manifeste vaidade. Ela disse para ele, e ele se rendeu aos pés de lótus. Ele, ele, ele se rende aos pés de lótus de, de, de Mahaprabhu e ele se torna um achara, embarca Sampradaya, Keshava Kashmiri, que depois é o mesmo Keshava Kashmiri que se manifesta para aquele sábio e manda o sábio encontrar Sanatana para buscar a Pedra Filosofal. Então às vezes Mahaprabhu explicava o que era o Tattva, às vezes ele brincava, ah. Ele brincava com as pessoas ali no sul da Índia. Ah, você sabe? Então me responda, por que, que Lakshmi deve, não podia é, participar da Lila? Aí os, os, os, os brahmanas falavam, mas elas são a mesma. E ele brincava, eu sei que elas são a mesma, mas por que, que Lakshmi não pode entrar na Lila? E ele estabelece assim o Siddhanta, ele comprova, porque está nos Puranas, que Lakshmi não pode entrar na Lila. E eles mudam o coração e passam a adorar e Krishna. Então nós vamos falar de Prabodhananda Sarasvatipada, mas não hoje. Quando então, Mahaprabhu vai no sul da Índia, ele fica dois ou três anos excursionando pelo sul da Índia, fazendo parikrama, depois ele volta. Depois de muito tempo, Mahaprabhu decide ir até Vrindavan. Então, a viagem de Vrindavana é posterior à viagem ao sul da Índia. E no caminho de Vrindavana, ele vai para Varanasi. E lá ele encontra um Advaita Vedanta Guru. Era um, um, um homem que estava com lepra. Está escrito no Goralila. Aquele, aquela personalidade estava... Então, por ter cometido ofensa, esse senhor desenvolveu esse falso mestre, desenvolve lepra. Maharaj vai explicar isso melhor amanhã. Hoje nós não temos mais tempo. Depois disso, nós vamos falar sobre como Gopalabhata Goswami tocou, tomou refúgio aos pés de notas de Prabodhananda Sarasvati. E também depois, como Radharamana foi descoberto, as deidades. <SILENCIO>